Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal E é o seguinte pessoal, o que, que eu vou estar fazendo nesse vídeo? Cara, é o seguinte Eu vou estar liberando o novo Brawler Buzz Cara, da sétima temporada do Brawl Pass da Onda Jurássica E cara... Eu nem assisti tanto, assim, gameplay do Brawler e tal, sabe? Eu nem assisti tanto, eu nem sei direito como é que ele é tanto. Mas bora lá liberar esse Brawler sem enrolação. Já adorei o óculos da Mira Cavala dele. Isso daí pra mim já é top. Já gostei do óculos dele. Gostei do design dele, adorei o design dele, achei top. Eu gostei desse apito aqui pra dar um susto no pessoal. Legal, legal. Ai, ah, também já tem essa missão especial, cara, de 15 vitórias com o um Buzz, que vai ajudar pra caramba. E tem essa missão de vitória no Segura Troféu. Eu nem fiz a do Basquete Brawl, cara, eu só joguei duas, três partidas. Eu não, eu não sei, cara, eu não curti tanto o Basquete Brawl, cara. Eu achei legal, mas sei lá, demora muito. Mas então, cara, bora lá testar umas partidinhas. Eu vou testar talvez uma no futebol, jogar o um combatezinho, né, que é sagrado, um combate solo, um combate duo. Bora lá, tá gravando, tem que gravar, né, cara, tem que conferir. Beleza, então bora lá, primeira partida. Que eu saiba, a mecânica dele é bem interessante para um Brawler de curto alcance. Primeiro, o tiro dele bate da... ele dá o soco da esquerda pra direita. E ele também tem essa circunferência que ele pega o quem tiver dentro dela. Que eu achei interessante Tá, tá gravando o vídeo, ok Ok Cara, achei interessante, mas e vou vazar daqui, mano Vem aqui, vem aqui, 8-bit, boa Vem aqui, eu quebro a torreta dele <risos> Beleza, ok. Vou mandar o um pin dele. Ia ser legal se fosse animado, né? Já que é um brawler cromático. Ia ser legal se esse pin fosse. Ih, meu amigo, Cara, legal. Curti. Eu vou entrar. Ne... Eu vou arriscar entrar nesse meio. É uma pena. Então, quer ver que ela tá aqui? Ih, tá dando umas bugadas. Cara. Ó, tá lá. E matei, ok. Primeiro lugar, cara, curti ele. Assim, de jogando pela primeira vez, curti ele. Consegui uma vitória, pelo menos já. Cara, vamos tentar uma no futebol. Vamos jogar mais uma aqui no futebol. Cara, curti ele. Eu gostei da skin dele também. Que eu me lembro, a skin dele, ele bate e solta uns raios. Não me lembro direito. É alguma coisa assim. E é o primo. É, mas daí meu time também tá dormindo, né? Os caras também baça das ideias. Não stunou. Ué, mas eu acertei a ult. Olha, a Jessie fez o gol ainda. Os caras todos se mataram. O cara do meu time fez o gol. Por que não stunou, cara? Que bizarro. Vocês viram, cara? Que eu peguei... Ah, mas daí também. Eu peguei o ataque... Eu acertei o cara e não... e não stunou, cara. Será que é porque eu morri? Quando eu morro, eu cancelo o stun? Ó, stunei. Ah, eu vou lá fazer o gol, vou lá fazer o gol Boa, fiz Fiz, e tá dando umas bugadas ainda, cara Cara, vamos jogar uma última partidinha Vamos jogar uma última, tá legal, tá legal Vamos tentar fazer um quinto dessa missão aqui 3 de 15 Vamos jogar uma no combate duplo Vamos ver como é que ele é Cara, se me perguntarem Eu achei ele apelando No poder 1, ele tá no poder 1 Mas eu curti ele eu curti ele, achei legal Eu acho que talvez, assim, ele seja um dos melhores Brawlers de curto alcance Pra mim, na minha opinião Claro que atualmente eu acho que o melhor Brawler do Metal é o Primo, né? Tem o El Primo, tem o Bull lá, tem Jack, tem vários Brawler Tank Mas, cara, eu curti porque ele estuna, mano E também pega ult fácil, ó E cara, tá dando umas travadas Calma, stunei, matei, boa Ó, oh, tem um boa aqui, stunei Ah, e outra coisa que agora que eu lembrei percebi É que ele também, quando tu pega ou te delimira numa parede Ele também consegue grudar na parede Ele vai tipo, eu tô aqui, eu consigo fazer isso aqui, ó Grudar na parede eu mostrei porque o cara nasceu ali. Mas beleza, bora ganhar essa partida logo. Olha ali, ó. Isso, isso aqui que é o interessante dele. Ele fica pegando a ult, ó. Não tem como o cara fugir. Se ele tiver dentro da circunferência. Aqui, né. Matei, boa. Stunei. E matei, ok. Cara... Deixa eu... Eu também já vou ver, aproveitar... E ver qual que é o poder de estrela dele, cara. Eu nem sei qual que é o poder de estrela dele e o acessório direito. Tá, poder 1. Um. Tava tá, acessório dele. Boia reserva. Carrega a barra do super... Mas o, o próximo torpor do torpedo não atordou os adversários, ok. Beleza, agora o super torpor do torpedo, pô. Mó difícil. A duração mínima do atornamento do Super do buzz aumenta em 0,5 segundos. Interessante. Por enquanto, ele só tem um. Mas então, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, cara, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe para nós chegarmos o mais rápido possível a 300 inscritos, cara. Então, pessoal, eu vou indo. Falou, fui e tchau.